De bujo natural daqui da Praia dos Ossos, nossos avós, nosso pai. Tá Nasci e criado aqui. E você mora onde? Hoje moro na Bahia Formosa, com a família. Mas a, meus pais, a gente morava aqui na Praia do Canto. Na Praia do Canto. E por que, que tu foi pra Bahia Formosa? É porque depois que casou, aí tem que procurar casa, né? Casou, tem que procurar casa, não tem jeito. E teus pais moram aqui na Praia do Canto? Sim, sim. Meu pai e já é faleceu, que... mas minha mãe sim mora. E o... vocês vieram lá da Praia dos Ossos, isso? É. Antigamente que morava todo mundo na Praia dos Ossos, assim meus avós, e meu pai contava pra gente que eu não conhecia meu avô. Falou. Eles vieram pra cá, pra, Rua das, Pedras, pra aqui, na Rua das Pedras, que lá nos Ossos foram vendendo para pessoas que vinham de fora, né? Porque eles nunca tinham visto dinheiro e a primeira época foi essa e passaram a vir morar aqui na Rua das Pedras, que ainda não tinha muito nada. E agora? Agora já cresceu, né? Agora virou o lugar mais caro de búzio, que todo mundo sabe, é a Rua das Pedras. Né? E o pessoal continua vendendo? Continua, porque quem aguentou até agora... É são poucos, acaba que chega uma, uma, um tempo que não aguenta mais. Mas o problema todo que hoje ainda se vende pelo um bom preço, que as pessoas já têm um pouco mais de noção. Mas naquela época vendia por uma bagatela, por uma bicharia, às vezes trocava até por um carro, por um carro velho, uma Brasília, né, da época. E agora se vender, talvez venda por um bom valor, que vale a pena, mas na época eu acho que Acabaram se aproveitando um pouco da galera nativa daqui, porque não roubaram. Eu não posso dizer que roubaram. Mas se aproveitaram do, das pessoas ingênuas, um pouco pacata que tinha aqui na época. E aí compraram aquele pequeno lote que eles tinham na beira da praia e tomaram conta de tudo que tinha atrás, que eles usavam às vezes para plantar. E se aproveitaram nisso. Mas roubar, a gente não pode dizer que roubar. Mas agora o pessoal aqui não tinha muita noção de dinheiro não, né? Não, é. Na época que funcionava aqui, a nossa, nosso antepassado, o nosso a Dona Laurinda me falava muito, era o um escampo a troca, pelo uma farinha que você tinha em casa, uma carne seca. Na época, os tinha muito pouco habitante, o porco, o boi que tinha para se matar, tinha que matar numa época de festa para poder todo mundo comer, senão a carne estragava. Que minha tia contava isso muito para mim, e ele vivia da troca. Quem tinha uma farinha, tinha um arroz, quem... o esposo falecia, outro ia lá para ajudar ela lá naqueles dias difíceis. E hoje já não tem mais isso, né? A solidariedade era grande na geração dos teus pais, né? É verdade, é verdade. Que, assim, todo mundo tinha e ainda tem a sua diferença, né? A sua diferença. Mas na época eles se respeitavam e se ajudavam muito mais, pelo que a gente ouve falar, né? Isso era... é um orgulho nosso, que até hoje a gente acaba ainda fazendo um pouco isso. Mas não é tanto como aquela época, mas ainda faz. Ainda faz essa ajuda um com o outro, puxar um barco para cima, pesado. Um arruma um peixinho para o outro comer, que está num momento às vezes difícil passando. né? Mas aquela época tinha muito mais amor assim, um pelo outro de se ajudar, né? O, a troca, os campos, um não tem farinha, o outro tem arroz, o outro tem a carne seca. E isso ajudava muito. Por isso que os antigos falavam, né? Que eles já eram felizes e não sabiam. Não faltava nada. Todo mundo brincando, todo mundo ia fazer um piquenique, todo mundo brincando, se respeitando, traz uma fruta, uma água, e já era muito pra eles na época que não tinha nada. E água, como é que era? A tua tia, a tua mãe conta, como é que pegava água? Ah não, isso é a história que todo mundo fala que vinha pegar nas cacimbas, né? De de barril, de tonel, de barril rolando, ou então na, naquelas, naquelas é, caixas na cabeça, né, na, na, latas d'água lata na cabeça, ou então ia rolando no, nas cacimbas de água, para levar até em casa. A água era raríssima aqui. Nós, até os nossos poços aqui artesianos, a maioria da água saloba, né? Água doce, são poucos que dá água doce boa. Aí eles vinham pegar o, esses, essas águas aqui, às vezes no poço aqui no centro, no, aqui no. no poço, aqui da. da Bomba. Poço da Bomba, poço do Amor, que eles cantavam muito pra gente, é levando até os ossos rolando. Era a tarefa das crianças do dia. Eles falavam isso. Aí ia, ia brincando com aquilo rolando no caminho, o carrinho, e chegava em casa. Essa era. A forma deles arrumar água aqui para eles. Todo mundo sabe que era muito difícil a água aqui em Búzios, né? Até hoje vem encanada. Não é água daqui de perto, vem encanada de longe para poder abastecer a gente aqui, ou caminhões de água. Mas aqui é uma cidade que, mesmo assim, para mim, que tenho 35 anos, que sobrevivo do mar sempre desde criança, com a pesca, agora com o turismo, é um lugar muito bom para se viver. Às vezes nos entristece ver algumas pessoas falando. Alguma coisa má de búzios, mas eu tenho aqui para falar para vocês que quem fundou essa cidade, nossos avós, nossos pais, é, nossos amigos antigos, eles formaram isso aqui com maior amor e carinho, com muita garra, com muita luta, e a gente tem que respeitar aonde a gente chegou através desses antigos. Seu Zeca, Benoni, meu avô Fanô, a gente tem que respeitar essa história. Hoje, o que está acontecendo dessa especulação, de, de, dessa guerra, dessa luta um com o outro de querer arrumar o melhor e às vezes sem respeitar um outro isso vem de nós não daqueles antigos que eles se respeitavam e tinha um amor muito maior um pelo outro um, um amor muito maior até por búzios do que nós temos hoje a gente tem que respeitar esses antigos aí agora o que fizer de hoje em adiante é nós que tem que ter o um compromisso né ensinar aos nossos filhos, ao nosso neto de onde veio a nossa raiz né? De onde veio a luta desses caras que viviam no mar lá fora para sustentar a gente aqui. A gente tem que respeitar isso. Teu nome completo? É François Alves da Costa. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode, pode.